Não acredito ainda Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou mostrar uns mimos para vocês, que de mimo não tem nada Porque paguei tudo com muito suor Aquelas, né? E eu quero mandar vocês Eu tô muito feliz, não sei nem pra onde começar, na verdade Mas o que, é que acontece? Tô em Miami, viemos aqui passar uns dias antes né, de voltar para casa quem acompanha lá no Instagram do Maria Que Quer Viajar sabe que eu já tô mais de um mês fora de casa viajando. E esse é o último destino antes da gente voltar para casa e começar 2020 com tudo. Fui na Apple Store e gastei quase 3 mil dólares. Tá bom, tá bom que eu tô nervosa, meu coração acelera de tanto dinheiro que eu gastei. Mas eu quero mostrar as compras para vocês, então eu vou abrir com vocês tudo que eu comprei. Falar os valores, a diferença entre Brasil e Irlanda. Pra quem tá querendo comprar esses produtos aí, tem curiosidade de saber sobre, fazer os seus comparativos e quem sabe não comprar, né? Na melhor opção. Vamos, então, vamos abrir as coisas que né? Então vamos lá, gente. primeiro produto foi o iPhone 11 Pro Max. Eu comprei o 64GB, o mais escuro que tem, porque ele é mais fácil de vender, né? Eu penso sempre nisso na hora que eu vou comprar Que é o Silver, Silver Gray, se eu não me engano é, Ah, uma coisa muito importante sobre os Estados Unidos Eles sempre aplicam uma taxa de imposto na hora que você vai pagar no caixa Isso é com todos os produtos, supermercado, tudo que você vai comprar E na época não seria diferente Eu comprei numa loja aqui em Miami e o imposto aplicado foi 7% então, todos os valores que eu falar pra vocês aqui nesse vídeo, vocês aplicam 7% a mais, que foi o valor que eu paguei no final no caixa. Por que, que é assim aqui? Que você paga o imposto na hora, porque cada estado parece que tem uma tributação, uma taxa diferente, tá? Mas eu não sei explicar por que isso pra vocês, eu só sei que é dessa forma, e aqui nessa loja de Miami foi 7%, beleza? Ah, Maria, por que você comprou de 64GB, que é o menor, e etc e tal? Número um, economia, porque é o mais barato. E número dois, eu tenho várias estratégias que eu consigo utilizar o telefone de maneira, tipo, melhor pra economizar bastante espaço, e aí eu nunca precisei de mais. 64GB, é mais que suficiente, meu outro telefone tinha isso e eu nunca cheguei nem perto de lotar se vocês quiserem um vídeo, coloca aí no comentário que eu posso fazer um vídeo só com aplicativos e as estratégias que eu uso pra ter muito espaço no telefone e usar muito, muito mesmo Então é isso, estou aqui restaurando agora o meu iCloud, todas as minhas informações E esse aparelho foi 1.099 dólares Mais aquele 7% que eu falei pra vocês Agora esse produto aqui era é um produto que eu queria demais dar conta Que é o Apple Watch Ainda mais agora que eu estou ano novo, né? Promessa fitness, isso aqui vai me ajudar a monitorar um pouco dos meus exercícios É o Apple Watch, vou ler aqui porque eu não decorei Série 5, Space Grey, alumínio é com a pulseirinha é, preta modelo esporte. <risos> Deu muito certo, é não, né? <risos> Tem dois tamanhos de pulseira Eu não sabia disso não, ó Tem por um braço é, maior, mais largo E um braço pequenininho, médio Ai, que da hora O meu vai ser pequenininho, né Porque meu braço é super fino Ai, já quero experimentar Vamos então, pôr no braço Nossa, amor Olha que lindo Eu não sabia que a pulseirinha entrava aqui, ó, pra não ficar a pontinha pendurada. Tem que ir pra carregar. Mas é, já gostei dele no braço, ela ficou lindão. Comprei tudo preto porque... Vou demorar a comprar a pulseira, né, gastei todo meu dinheiro aqui. Aí eu comprei preto que é mais básico que combina com tudo. Vocês gostaram? <risos> Próximo produto, os Airpods. Eu não comprei aquele novo que vem com a borrachinha que coloca, porque aquele modelo me incomoda muito. Então eu comprei essas entradinhas que eu gosto mais. E tinha uma opção um pouco mais cara, que dava para carregar com o cabo e por Wi-Fi, wireless, né? E eu não comprei essa opção, eu comprei a opção que só dá para carregar a caixinha dele com o cabo porque eu achei que eu não ia usar o negócio do Wi-Fi, enfim, pela diferença de preço também Foi 159 dólares, tá? Mais os 7% que vocês já estão cansados de ouvir falar nesse vídeo Vamos abrir! Meu Deus, não deixa eu sumir esse negócio, não. Ai, fica lindo. Confortável fica. Aí. Ai, eu não tô insuportável. Ai, vai ser é ótimo pra correr, porque agora eu sou fitness, né? Agora eu tenho essas coisas. Cadê o cabo dele? Não uhum, vai é em cabo. Ah, tá aqui o cabo. Ó, vem na bunda. Você tem que carregar aqui na bundinha dele, ó. Arrasou. Vamos pro próximo produto, então. É o iPad Pro que se você trabalha com design, com qualquer coisa envolvida por com criação digital, gente, esse negócio aqui vai ajudar você demais! Eu tava muito doida nele, é um produto que o não vai aproveitar bastante também, a gente comprou só um pros dois, porque, né? Foi 799 dólares, esse daqui é o menor, tem um com um, mais polegadas, esse é o de 11 polegadas de 64 GB e pega somente Wi-Fi, porque também tem a opção de você colocar chip nele pra internet, essas coisas, eu não comprei essa opção, porque eu sempre vou estar compartilhando a internet do meu iPhone para ele, ou da minha casa, então eu achei que não fosse necessário economizar, né? Vamos abrir, porque esse aqui é um dos favoritões dessa compra, bora abrir! Deve ter algum jeito de abrir que nós um pobre, não sabem. Foi nessa sacudição. Tenho certeza que tem um jeito elegante de abrir essas caixas. Ai, ó, esse barulhinho aqui, ó. É melhor que abrir Coca-Cola. Comprei Space Gray também, ó. Tô, todos os produtos eu comprei pretinho, assim. Que eu acho mais legal. Ai, ah, meu, meu Deus, ele é lindo. Ele é lindo, ele é lindo. Ai, amor, passa a mão nele, para de filmar um pouquinho, passa a mão! Nossa, é bom, hein? Ah, ele é... Fininho! Ele é lindo. Fino, né? Gente, ele não pesa nada, tô chocada, chocada! Vamos ver o que que vem tá na caixa, que aí a gente vai abrir os acessórios que a gente comprou pra ele O ruim de comprar nos Estados Unidos é que essa é a entrada, então tem que ficar usando adaptador se você for usar essa base esse que é o chato de comprar fora Lá na Europa, por exemplo, é outra entrada No Brasil é outra entrada É aquela coisa, quer economizar, né? Vem com um pequeno sacrifício É, se você não atualizou a tomada lá do Brasil Você consegue usar esse aqui nas tomadas antigas Ah, mas, mas eu acho que a do... casa tem que ser muito velha para poder ter esse aqui Eu lembro quando era assim no Brasil Agora todo mundo já mudou o próximo produto é o acessório do iPad, né, que é a canetinha, a Apple Pencil, né, pra você desenhar e fazer as criações que eu expliquei para vocês. Esse custou 129 dólares e é a última caneta que tem, é a nova versão. Quando você for comprar, se você já tiver um iPad na sua casa e quiser comprar só a caneta, presta atenção porque tem duas versões de caneta e ela tem que ser compatível à versão do iPad que você tem, tá? Então eu comprei essa aqui que é a caneta nova porque é para a última versão do iPad Pro, ok? Vamos abrir ela agora. E o último produto, e não menos importante, é o outro acessório do iPad, que é o teclado, que também é uma capinha, né, então ele já serve para proteger e já é o teclado ali do seu iPad, que te dá mobilidade, eu não acredito que ele consiga substituir o notebook, mas já salva muita coisa, então eu vou usar ele um tempo e posso fazer esse feedback pra vocês. O valor desse acessório foi 179 dólares. Tá? E já é o tamanho correto do, desse iPad, que é um iPad menor de 11 polegadas. Vamos abrir ele. Ai, que bonitinho o teclado. Nossa, e é muito bom os botões. Nossa, é muito bom. Olha. Aqui, ó, é a conectividade que ele dá. Ele tem esse ímã aqui que ele trava no iPad. Não solta, fica super firme E é isso, a capinha Então é isso, gente Esse foi o vídeo que eu mostrei os mimos Que eu mesma me dei E eu tô assim, eu realmente tô sem palavras Ainda assim. não caí a ficha de que eu comprei Tanta coisa ao mesmo tempo assim Na Apple, mas tá aqui só as caixinhas Porque agora tá tudo na tomada carregando Porque eu vou passar a noite fuçando neles, eu tenho certeza e obrigada por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse produto, se eu puder ajudar, estou à disposição. E ah, eu não acredito que eu fiz a feira, gente, né, pastor? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!